História e desamparo, mobilização de massas e formas contemporâneas de anticapitalismo, Moishe Postone. Como é bem sabido, o período desde o início dos anos 70 tem sido marcado por transformações estruturais históricas massivas da ordem global, frequentemente entendidas como a transição do Fordismo para o pós-Fordismo, ou melhor, do fordismo para o pós-fordismo e para o capitalismo global neoliberal. Essa transformação da vida social, econômica e cultural, que implicou o enfraquecimento da ordem centrada no Estado de meados do século XX, foi tão importante como a transição anterior do capitalismo liberal do século XIX para as formas estatais intervencionistas e burocráticas do século XX. Estes processos provocaram mudanças profundas não apenas nos países capitalistas ocidentais, mas igualmente nos países comunistas, e conduziram ao colapso da União Soviética e do comunismo europeu, assim como a transformações fundamentais na China. Consequentemente, têm sido interpretados como o um marco do fim do marxismo e da relevância da teoria crítica de Marx contudo, estes processos de transformação histórica reafirmaram também a importância central da dinâmica histórica e das mudanças estruturais em grande escala. Esta problemática, que está no cerne da teoria crítica de Marx, é precisamente aquilo que escapa ao entendimento das principais teorias da era pós-fordista, aquelas de Michel Foucault, Jacques Derrida e Jürgen Habermas. As recentes transformações revelam que essas teorias foram retrospectivas, focadas criticamente na era fordista, mas que já não se adequam ao mundo pós-fordista contemporâneo. Ao salientar a problemática associada à dinâmica e transformações históricas, lança-se uma nova luz sobre um conjunto de aspectos importantes. Neste ensaio, começo por abordar questões gerais do internacionalismo e da mobilização política contemporânea relacionadas com as mudanças históricas massivas das últimas três décadas. Antes disso, contudo, tratarei brevemente de outras questões importantes, que ganharam um novo significado quando são inseridas no contexto das recentes transformações históricas abrangentes. A questão da relação entre democracia e capitalismo, e da sua possível negação histórica. Em termos mais gerais, a relação entre contingência histórica e, portanto, entre política e necessidade, e a questão do caráter histórico do comunismo soviético. As transformações estruturais das últimas décadas conduziram à intervenção daquilo que parecia ser uma lógica crescente de estatismo, Deste modo, elas põem em questão as noções de desenvolvimento histórico lineares, tanto marxistas como weberianas. Não obstante, os grandes padrões históricos do longo século XX, tais como a ascensão do fordismo na sequência das crises de capitalismo liberal do século XIX e o mais recente declínio da síntese fordista, sugerem que existe de fato um padrão abrangente de desenvolvimento histórico no capitalismo. Isto significa que, por sua vez, o alcance da contingência histórica é condicionado por essa forma de vida social. A política por si só, como sejam as diferenças entre governos conservadores e social-democratas, não consegue explicar, por exemplo, o porquê de todos os regimes ocidentais, independentemente do partido no poder, terem aprofundado e expandido as instituições do Estado-Providência nos anos 50, 60 e no início dos anos 70, para depois cortarem esses programas e estruturas nas décadas subsequentes. Existiram diferenças entre as políticas dos grandes governos, é claro, mas foram diferenças quanto ao grau e não quanto à substância. Diria então que esses grandes padrões históricos estão, em última instância, alicerçados na dinâmica do capital, e que não lhes tem sido dada a devida atenção nas discussões sobre a democracia, assim como nos debates acerca dos méritos da coordenação social através da planificação quando comparada com aquela efetuada pelos mercados. Estes padrões históricos implicam um elevado grau de constrangimento, de necessidade histórica, Todavia, tentar apreender este tipo de necessidade não significa reificá-la. Uma das contribuições mais importantes de Marx consistiu em estabelecer um fundamento historicamente específico para essa necessidade, isto é, para os grandes padrões de desenvolvimento capitalista, ligado às formas determinadas de prática social expressas por categorias como a mercadoria ou o capital. Deste modo, Marx apreendeu esses padrões como expressões de formas historicamente específicas de heteronomia que condicionam o alcance das decisões políticas e, portanto, da democracia. A sua análise implica que a superação do capital requer mais do que a superação dos limites da política democrática que resultam da exploração e desigualdade sistematicamente instituídas requer igualmente a superação de determinados constrangimentos estruturais sobre a ação, de forma a alargar a esfera de contingência histórica e, consequentemente, o horizonte da política.